Eu sentei ao lado dele, né? Fiquei ao lado dele e começo a conversar com ele. Eu falei, olha, é, é, eu vim lá de Curitiba para ministrar essa palestra. Aí ele olha para mim e fala assim, como é que se chama? Eu entendi como é que se chama. Ah, como é que você se chama? assim, meu nome é Altimir. Ele é Altemir. Você é lá de, de Curitiba, né? Lá lá é muito frio, Altimir. Lá é, é, é ruim, né? Eu falei, é, é muito frio, tem dias muito, muito frios, né? E eu começo a conversar com ele, daí eu falei, olha, a palestra que eu vou ministrar aqui é sobre dinheiro, sobre finanças, né? Para ajudar os empregados a administrar. Pô, seria importante se você pudesse participar, assistir essa palestra. Ele, olha, não dá por causa de que eu vou cuidar dos meus negócios. Eu até pensei em ficar um cadinho, mas não vai dar, eu tenho que terminar aqui e vou cuidar dos meus negócios. Eu curioso, porque todo consultor, todo palestrante é curioso, eu olho para ele e falo assim, me fala um pouquinho mais dos seus negócios, porque agora eu tenho tempo, né? não tem ninguém aqui, é, vou esperar o gerente chegar, alguém chegar, eles me levam até o anfiteatro, o local lá onde vai ser a palestra. Ele então largou ali as coisas do lado e falou, olha, quando eu comecei a trabalhar aqui nessa empresa, o diretor que me contratou, ele sabia que eu não tinha estudo, né, que eu não sabia fazer muitas coisas, mas que eu era bom de cuidar ali da grama, das plantas, desse trabalho. Ele falou, então eu vou te contratar para cuidar do jardim aqui da empresa, mas eu quero te dar um conselho, você não gaste tudo o que você ganha, você precisa ter uma estabilidade financeira, uma situação, porque o tempo passa rápido, então se você gastar tudo o que você ganha, você não vai conseguir se aposentar. Agora, se você gastar menos do que você ganha, investir o dinheiro, Tá? Você vai formando patrimônio. Isso vai lhe dar uma segurança financeira. E aí, um belo dia, você pode se aposentar. E eu olhei para ele e falei: Me diga uma coisa. Eu estou vendo que o senhor aqui é, tem uma certa idade. O senhor já se aposentou? Ele já? Já me aposentei. Eu falei: Mas o senhor continua aqui trabalhando, cuidando das flores. Eu faço isso porque eu gosto. Eu tenho uma gratidão muito grande por essa empresa. Eu faço porque eu gosto. Eu falei: E o senhor então já se aposentou? Ele sim. Eu tenho 10 casas de aluguel e hoje à tarde eu vou sair para receber o valor do aluguel. Gente, eu fiquei impressionado. Aquela pessoa simples, humilde, que recebeu um conselho, que colocou em prática, que agora trabalhava porque gostava do trabalho, né? para não ficar em casa sem fazer nada, tinha uma situação financeira segura.